Graça e paz! Estamos no 23 terceiro dia da campanha. Viver em paz com todos é um exercício constante. Deus deixou regras claras para que isso fosse possível. Leia Deuteronômio capítulo 19, verso 10. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra. Deus deseja que seu povo viva em paz e em ordem. No entanto a paz é sempre resultado de um esforço intencional dos filhos de Deus num mundo dominado pelo caos. A Igreja de Cristo é chamada a viver a paz e em paz. E não precisamos ir longe para perceber o quanto a paz é necessária. Começa dentro de casa, na nossa família. Onde dois ou três estiverem interagindo, haverá necessidade de paz. Deus abomina as contendas humanas, reprova por completo toda tentativa humana de vingança. Mas na sua justiça estabeleceu leis e normas para responder àqueles que tentam gerar ou se aproveitar de conflitos. O povo de Deus deve ser o portador da sua paz, a Shalom, que excede todo entendimento. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, sua paz é o maior presente a cada um de nós depois da nossa salvação. Sem a sua paz, a nossa vida seria um constante e insuportável conflito. Reconhecemos que muitas vezes nós mesmos somos a fonte dos conflitos. Nossos conflitos interiores são piores que as acusações do nosso inimigo. Por isso precisamos aprender a buscar e manter a paz em nossos corações. Viver neste mundo marcado pelo pecado exige de cada um de nós uma dependência total da sua presença. Pois só podemos ser sal da terra e luz do mundo